Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o titio Phil Spencer. Cara, a gente vai conversar aqui de um assunto que... Na mesma entrevista que ele deu lá, falando que o Game Pass poderia sair para as outras plataformas, né? Um pouquinho de como que a Xbox ou o Phil Spencer, né? Que é o, é o diretor criativo, é, ele é o, é o diretor principal. Então, a maneira que ele pensa basicamente reflete a maneira com que a empresa pensa, né? E aí ele soltou lá em uma entrevista, uh, abre aspas, vou falar aqui no interim para vocês ver se vocês conseguem é, captar a mesma mensagem que eu captei aqui. Ó. Nossa estratégia não é apenas ser como outras pessoas, às vezes recebo um empurrão de onde está a sua versão deste ou daquele jogo. Estou nessa indústria há muito tempo, tenho muito respeito pelos criadores em todas as plataformas e conheço muitos, muitos deles. Não é bom se estivermos fazendo algo diferente, mas é bom se estivermos fazendo algo diferente do que as outras plataformas estão fazendo. Não estamos apenas tentando criar uma versão verde da plataforma azul ou vermelha de outra pessoa. Esse não é o exemplo de criatividade que eu quero ver na indústria de jogos, né? O que que a gente vê, né? O Spencer então ele destacou que no setor de games deve, assim, esse setor deve pensar em tornar as coisas mais acessíveis, né, ao máximo de pessoas possíveis. E é como eu sempre falo, sempre que existe uma coisa muito boa, atrás vem uma coisa muito ruim. É inegável que a Microsoft tem sido a grande parceira do consumidor, especialmente nesse meio de crise que a gente está vivendo ela estava entregando ali um console bem mais barato que vai rodar o jogo numa qualidade extremamente decente não se engane pensando que ele é um console inferior ao Xbox Series S porque você vai precisar de um computador extremamente caro para fazer o mesmo que o Xbox Series X faz então seu computadorzinho aí deve ser um, um pczinho da Xuxa você está jogando na qualidade extremamente inferior e nunca cogitou ir por exemplo para um Xbox Series S para quem já vinha do console do Xbox a, a vinda do Xbox Series S foi um grande alívio. Às vezes o cara lá tinha o, o Xbox One dele, conseguiu vender, trocar baratinho, ele migrou para a próxima geração e está vivendo a vida tranquilão junto com o Game Pass. É muito legal isso, que ele seja acessível e tudo mais, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, o que, que a gente percebe? Faz tempo que a Microsoft não tem um jogo, um jogo especial sabe já, já viu assim the last of us para para sony Uncharted para sony é um jogo especial um jogo feito com extremo capricho um jogo que realmente se resume em arte em forma de videogame né a, a, a nintendo eu também não considero que ela tenha lá grandes né assim tem o zelda né que é muito bom é bom assim é bom é mas assim não consigo ver com Todo esse charme que as pessoas veem, né? Eu vejo isso bem mais por parte da Sony. Mas só alguns. E, e a Microsoft, ela não tá tendo isso, assim. O que a gente pode lembrar aí é o Senua Sacrifice, né? O, o, o Gears, Gears of War, é um jogo que ele... Ele é muito bom, é um jogo extremamente bom. Mas... Eu, pra mim ainda falta um pouco, sabe? Ele ainda... É, tem muita questão do, do online em cima dele. acaba que peca um pouco na campanha. Entrega menos na campanha para entregar mais no online. É assim que eu vejo o Gears of War hoje. A, a, o Gears of War 1 e o 2. Para mim ainda estão aí acima do, do, do patamar do que a gente tem hoje. né do, Dos Gears que vão saindo. Mas jogos são excelentes. Vai lá e joga. Que é muito bom. E tem o Senua Sacrifice. Né? Que foi um grande... É uma grande surpresa na indústria que realmente mostrou um, um, um conteúdo artístico muito bom mas se a gente pegar aí pelo menos os dois últimos anos aí cara praticamente a gente não tem um grande um grande jogo é, impactante assim aquele jogo sabe aquele jogo extraordinário sabe quando você consome uma mídia que essa mídia te impacta assim de um jeito que você vai dormir pensando naquilo sabe na Sony a gente consegue ter essas experiências e, e já na parte da Microsoft eu, eu sinto essa falta. Para mim parece que é tudo um, um grande, uma grande jogatina que você fica lá jogando, babando, uh, igual um, um, um louco, né? E não, assim, não tem uma experiência muito legal. Então, para mim, essa acessibilidade que o Xbox, que a Microsoft quer, na verdade é só uma maneira de você... É, não, assim, uma maneira de você não fazer com que as pessoas estejam contrariadas com o seu serviço a ponto de criar haters, sabe? Você vai contrariar ali um pouquinho muita gente, né? Então as pessoas vão ficar assim, é, a é Microsoft, né? Enquanto que na Sony, ou você ama ou você odeia. E eu sinto essa falta, é o que a gente vê nos jogos do Kojima. Ou você ama ou você odeia, cara. Mas assim, a, a pessoa, mas a, o Kojima fez o, o, o jogo dele para aquela pessoa que vai amar, e aquela pessoa vai ter uma experiência tão fantástica, mas tão fantástica, que aquela experiência vai ser a experiência da vida dela, e não tem, e não tem problema nenhum, a pessoa que não gostou, é, sentir que não foi lá essas coisas, não tem problema, é, jogo, filme, é uma questão de gosto, né? é, então é muito difícil para, assim, por exemplo, eu vim aqui e falar para você, pô, joga aquilo, joga aquilo outro, eu falo o que eu opino, o que eu penso, e eu falo isso para vocês, eu falo assim, ó, eu não tenho gabarito nenhum para falar nada disso aqui não, é a minha opinião, qual é a sua? Digitem nos comentários, né? Então eu penso assim, a, a Microsoft, ao mesmo tempo que ela está salvando muito a, o consumidor, especialmente nessa época, a, a longo prazo eu sinto que essas políticas da Microsoft vai ser uma bela de uma bosta, porque a Microsoft vai se perder aí e ela praticamente não vai entregar um jogo impactante quase nunca vai ser trazer aquelas mesmas coisas sempre né jogão para jogar aquele jogo de quatro pessoas frenético muito louco e eu sinto muita falta disso né Sinto bastante falta de um jogo impactante que realmente é entregue uma experiência acima do comum e a gente tá carente disso aí mas fala aí para mim que que você achou aí nos comentários o que que você acha dessa dessa situação Uh, de pra onde isso vai, se a sua ideia é igual a uma minha, se você acha que o, o que o Phil Spencer falou reflete isso que eu tô pensando, ou você acha que não? É zoeira da minha cabeça, é loucura. Oh, um grande abraço pra você que fica, e até mais.